vocês. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer. E hoje, galera, eu estou trazendo mais um vídeo delicioso de Minecraft aqui para vocês, galera. Nossa, eu dei uma cuspida delícia agora, cara. E tem um safadão aqui atrás de mim e ele vai se apresentar. O nome dele é Luke e fala oi aí. Oh, o cara é... Hello, guys. Sejam bem-vindos ao o vídeo do Alex. É, isso aí. Meu nome é Alyphe, pra quem não sabe, e ele tá me castigando porque da última vez eu falei o nome dele no vídeo daquele vlog lá. Então, galera, é, Antes do vídeo começar mesmo, já deixa aquele like maroto, aquela bilada no like. Ai, quanto tempo que eu não, que eu não falo pra vocês daquela bilada no like. Adiciona aos seus favoritos o vídeo é, me sigam lá na minha página no Facebook para vocês ficarem sempre atualizados das minhas notícias no canal. Lá no Facebook se inscrevam no canal para vocês ficarem atualizados das minhas notícias, dos meus vídeos aqui no YouTube. E é isso, galera. Vamos lá para a primeira partida do Camu. Bom, galera, vai começar aqui a partida. A gente está aqui no mapa Twister. Eu gosto bastante dele porque ele parece HG. Eu nunca joguei HG na minha vida, mas eu acho que é legal porque eu já vi várias gameplays disso. Então a gente já tá pegando os baús aqui. A gente tem que é, ir antes da invisibilidade acabar. E eu já tô aqui com a minha querida espada empunhada em mãos. E. E eu tenho que ajeitar o meu inventário. Eu vou lá. Eu vou lá também. meio. Caraca, eu já tô com fome, velho. tem tá uma garota aqui, velho. Fudiu. Pô? Vai, uh, calça, já coloquei a calça, tá, deixa eu ver, tem nada aqui, não, não, garota, não tá... para de perseguir, Ih, eu vou, eu vou, eu, tapar, vou. eu quase taquei flecha naquela garota, Alice, desce aqui, mano. Socorro. Eu tô com um de vida. Ai, então eu vou lá pra cima. Cadê? Eu, eu vou matar ela, eu vou matar ela. Calma aí. Eu tô, eu tô procurando ela. Achei, achei, achei. Achei. Vou matar, vou matar, vou matar. Ih, tacou tá enderpeel. Caraca, Nossa. ela é muito próxima. Ela tá chique de enderpeel. Eu não tati nenhuma enderpeel até agora. eu não sei uuuu uh, uh, uh, morri ai velho tá galera então a gente vai para a próxima partida e já voltamos João Moreira Alejandro oh. Ai, quanta gente! Vai. Galera, vai começar a partida. Olha o look lá, que bonitinho, velho! A gente vai começar aqui a partida em 10, 5, 4, 3, 2. Não, não foi. Ah, 2, 1. Isso, já começou, já começou. Vou pegar as minhas coisas aqui e. e eu não sei o que. Tem um baú lá embaixo, né? Você sabe. Não. Não sabia nem que, que tinha lá embaixo? Ah, agora eu vi que tem lá embaixo. Pô, Eu nunca vi nesse mapa, cara. Vai, tem coisa ah, gostosa aqui. Tá. Hum. Ah, tchuei. É Tava vindo. Ribabili, baba. Na... Eu tô sem interfil. Morreu? Não. Tô na água. Ah, eu vou ver colocar uma água aqui. Morri não. Tô atrás dele. Que Ai, tá não, não, não, não. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Morreu? Não. Tô na água. Botei uma... Ai, não tô caindo. O que que tá acontecendo? Tá lagada a água pra mim! Ai, véi! A água tá lagada pra mim! Ah! É de eu gosto, eu gosto muito quando a água fica assim! Nossa senhora! Me se a mão! Sou nem católico, tô cantando a música, tá ligado? Nossa, mano! Ah, tá trolei assim. Trolley, já tá assim, trolei já tá se assim, trolei já tá se trolei já tá se trolei já tá se trolei e travou a voz. Oi, destravou a voz. <risos> ah, matei. matei o louco. Matei 128 pololo. Ha ha pololo. Ha ha ha. O lolo, Faz nada nada. o eu tô simplesmente. Fu. Sim. Dima? Não, tô não. Hum, ah, vai, eu morri! morri! Morri! Legal, eu pensei que eu ia cair na água. Eu caí a um bloco da água. A um bloco da água. Calma aí, que eu tô sentindo um cheirinho de queimado. Bora, tem alguma coisa aqui, mano. Meu mãe, disse bem assim. Ah, É? Que merda, hein? De... Ganhou! Não, per... ah, não, cara, ganhei não, o cara ficou o cara, o cara tá O cara tá lá em cima, o cara tá lá em cima, tá lá em cima! Ele tacou. Tá Isso! Bate, bate, bate! Bate! Ai! É só tocar! Só, toca, toca, toca! Cadê? Não sei! Deixa eu ver. Ele, tá, ele tá na ilha dele, tacou tá o NDP aí! Você saiu pra fora de Deus! Toma cuidado de Deus! De Deus estava pra uma ilha, tava pra uma ilha! De Deus tava a flecha dele! Isso! Isso! Cai na água, cai na água! Taca o Miderfield lá de volta! Não tem mais! Não tem! Droga, ele tem! Ele tá atacando o destrui. aí! Ele vai atacar o destruir. aí! Uh, não, eu não acredito, mano. O que, que você fez, velho? O quê? Ah, não. Eu pensei que você tinha morrido. Ele tá nessa ilha? Ah, não. Ele tá lá no meio. Nossa, nossa, Ele tá. Ele fez bem uma... uma torre, eu acho. Ele fez uma torre, só tá, que tá invisível pra mim. Ele tacou, ele tacou, não, você tá tacando Flash. Isso. Carrega logo, torre! Ah. Não! não! Não! você não morreu! Não, morri ainda não. Eu acho que ele não tem enderpeel. Não, ele tem, eu vi ele com o enderpeel bem na mão. Mas ele já tacou? Não. Ele tá mirando pra você, só que ele não tacou. Isso! Boa, boa, boa! Ah, ele. Ah, moleque! E fudinho! Aham, ah, moleque! Ele já fez uma base aqui, caraca! Ô oh, oh. Vai, vai! Só nas flechas, só na flecha! No meio desse arco de flecha você tá com o Vender Field tá caindo pra fora! Tenta! Ah não! Não acredito que você caiu aí, velho! Nossa Ó! Ó! Uhum. Oh. Oh. Você tá com quanto de vida? Quase que. Ele tá com. Ele comeu uma, uma maçã dourada, eu acho. Nossa Deus. Aqui. Ele tá comendo agora. Ele deve estar tá com pouca vida. Bate! Bate nele, bate nele. Pega esses baús aí, você já pegou os baús? Os baús? Não, tô tentando arrumar um jeito de tocar dele. Ah, tá. Nossa, por... mas... Não, você vai. Você vai conseguir. Ela vai cair de volta. Eu acho. Vai não. Eu acho. Ela tá, você tacou ela pra cima, ela vai voltar. Oh, partida longa! Eu acho que... Ah, vem! Bota, se você deixar Não deixa? Ah, tirou a água! Quem disse que poção de... Ai, que bosta. Ih, ih. Uou... Ah, morreu. Caraca, o cara é muito a pé, mano. Não deu pra segurar. Bom, galera, agora a gente vai pra próxima partida. E já voltamos. Nossa, resendível agora, meu Deus do céu. Ai, querida. <risos> Ai... Que delícia. Galera, vai começar em 5, 5, 4, 3, 2, 1. E querida, tô no rosa. Querida, mim, tem um pra mim. Tem um ederpal? Eu não tenho ederpal. Vem pra mim aí pra, pra me dar ederpal. <risos> Nossa, velho. Me dá um ederpal aí, mano. Vai, na boa! Não tem se Ah, você já Matei tá o ca... cara. Matei o cara de machado. Sim. Ai, tem um cara aqui com espada de tima. Ai, tô ferrado! Ai, tô ferrado! Ai, tô Fatality. ferrado! Ah, mano! Não, tá muito easy. Eu não sou muito easy, eu não tinha nem espada. E aí galera, voltamos aqui. Agora é partida 1v1, 1v1. Eu e o Luke, e a gente já vai pegar as nossas coisas aqui. Ah, deixa eu ver. Onde é que está o nosso pau? Tá uh, capiroto! Capiroto! <risos> ah não, não acredito, que já tá na minha ilha. Não, velho, espera um pouquinho, velho. Espera um pouquinho. Eu acertei. Vem! Vem! Eita, bem, vem, vem, vem, pra ser feliz, pra ser feliz, ai, eu tô lagado pra caraca, onde é que eu tô, onde é que eu tô, será que eu tô tá na lagoinha, cap. em algum campo deserto, se alguém quer me matar, me prejudicar, sem eu saber onde é que eu estou, será que eu tô na lagoinha, será que estou tô em algum campo deserto por aí, pelo matagal, meu Deus, onde me deixaram? Que rumo eu vou tomar da minha vida agora? Só eu, sempre sozinho. Agora eu me vejo no deserto. Ah, regou? Arreguei nada, eu tô com, com a vida máxima. Ah, tá contra não, mano. Ah, vai lá, tá vendo? Não tem mais enderpeel Ficou tacando... Nem peito. eu <risos> Acabou a é minha Ah, mas agora tem <risos> Porque essa ilha aqui Ninguém pegou enderpeel E tá acabando o efeito da sua maçã Agora eu saber onde você tá Ah, eu falo onde você tá, velho Não, é fácil, gente. Ó, vou tirar o shift rapidinho. Pronto. Nossa, que trava muito, velho. Trava mesmo. Agora uh, foi... que, que bosta, velho. Eu não tô vendo nada. Valeu por falar isso, agora eu vou ficar andando de um lado pro outro, porque se, se você tá travado, você não vai saber onde que eu tô. É, você me falou, você me explicou. Quanta vida você tá? Dois corações. Ah, miserável! Ah! Não, não, não Não Calma, não. pressão de regeneração, velho O oh, louco, o louco, desculpa. louco, louco. Opa, achei. O oh, louco, só pode, só pode, só pode, só pode. Hello. <risos> <Não>. <risos> Ai, que delícia, cara. Que delícia, Eita, tu tá... Mano, tu não tem noção de quanto tu tá lagado. A ver agora eu mato. Não! Ah, velho! boca. Ah. Galera, foi isso. Se vocês não deixaram aquele like, maroto, no começo do vídeo, porque vocês são malandrão, né? Então, se vocês viram o vídeo até agora, deixa aquele like... E passa no meu canal e, e passa no canal do Luke Que tá aí na descrição Na tela E no card aqui do lado É isso galera Valeu, falou e fui Tchau